Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Vamos contentar para ser seu corretor do YouTube por enquanto, né? Olha só, gente. Esse vídeo foi postado no dia 4 de março de 2021. Essa linda casa ocupa o oitavo lugar. Ela foi gravada com o Galaxy Note 20, um Samsung, tá? Meu telefone, smartphone, Para quem não sabe, tá chegando agora, eu gravo todos os meus vídeos com telefones, tá bom? Uma das mais belas mansões no condomínio Velas da Marina, aqui em Capão da Canoa, com uma posição estratégica de frente para a área verde, com linda vista para a lagoa e pôr do sol nas montanhas. Sua decoração contemporânea é surpreendente, é rica em detalhes, móveis sob medida, diferenciados. A casa é toda integrada com a área externa e a piscina. Uma das suítes masters mais lindas de todas que eu já filmei, de todo o condomínio. Uma suíte para criança, com cama, que tem uma trilha e chama muita atenção também. Atualmente ela já foi vendida, o seu dono mora lá até hoje. Feliz da vida, se rendeu né, ao pôr do sol na lagoa, na praia de Capão da Canoa. Inclusive, ela foi vendida através do YouTube, sabe vocês terem uma noção... O, o tamanho o potencial que atinge a internet, né? Hoje ela ocupa oitavo lugar com 224 mil visualizações. Bora ver casa maravilhosa que é. Vídeo completo no link aqui embaixo. Um abraço, meus queridos.